Hello, hello, hoje quero-te mostrar porque é que, para mim, já atingimos o um fundo na queda das ações chinesas e que daqui para a frente elas só vão subir, subir e subir. Vamos ver isso já a seguir. Todos os dias os mercados chovem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quanto se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la?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 Porque é que eu digo que para mim atingimos aqui o bottom, não é o fundo na, na queda das ações chinesas durante esta semana e provavelmente terá sido no dia. 15 de Março de 2022, o futuro lá poderá, e daqui a um ano ou dois eu volto a este vídeo para ver se acertei na data ou não, mas vou fazer aqui o meu papel de market timing, apesar de que eu não gosto, não defendo o market timing, mas vou estar aqui na minha bola de adivinhação, na né? minha bola cristal e vou dizer que no dia 15 de Março de 2022 atingimos o fundo e que daqui para frente as ações chinesas vão começar a subir. Vamos ver porquê. Então, se eu vier aqui... Vamos, vamos ver, Seng, o índice Hang Seng, um dos principais índices de ações na China, só hoje, dia 16 de março, 9% depois de ter vindo a descer, sei lá, na última semana chegou a cair mais 13% e mesmo desde o início do ano a queda a, a, vinha aqui até o dia 15 de março 20,8, 21% mais ou menos, o que é território de bear market, ok? Quando as coisas caem mais de 20% deste último máximo e se viermos aqui para trás na verdade temos aqui que de há um ano para cá, de 19 de fevereiro para cá, o índice Hang Seng tinha corrigido 34% ou mais, o que representa um bear market considerável, tal e qual como ao longo do tempo o Hang Seng tem vindo a fazer. Mas já retorno aqui. O Hang Seng Tech, que é muito mais ligado às ações tecnológicas, inclui aqui Alibaba, Tencent, Baidu, etc, etc hoje disparou 22%, o que é absolutamente extraordinário, é histórico, é considerado já a maior subida desde 2008, quando estávamos uh, na grande recessão, e por isso quando há assim grandes, grandes saltos, normalmente revela alguma coisa, como já te vou falar. E uh, a queda também aqui era semelhante, um bear market claro, só nos últimos cinco dias, mais de 20%, desde o início do ano a situação também não era nada favorável, quase 40%, e se viermos por aqui o gráfico de, de muito longo prazo, então uma vez mais desde fevereiro para cá, fevereiro de 2021 para cá um ano e um mês aproximadamente uma queda histórica de 60%. Se formos olhar para ações de ponto de vista individual, vemos algo semelhante, a Alibaba Group a subir hoje 23% para os 95 dólares nas bolsas americanas, mas com uma performance que, que estava também nos últimos 5 dias a deixar os investidores a tremer, não é? Chegou a cair aqui para os 70 e poucos dólares, desde o início do ano a queda ainda vai em cerca de 20%, e se formos a ver também desde o seu máximo atingido ali em outubro de 2020, quando a IPO da Ant Financial falhou e, os, e todos os problemas começaram com a Alibaba, as quedas uh, chegam aqui aos 70%, sendo a maior queda histórica desde que a empresa está cotada em bolsa e tendo atingido no dia 15 de março okay, valores que estavam abaixo da sua oferta pública inicial lá atrás, em 2014, quando a empresa não valia um décimo do que vale hoje, ok? Mas vamos aqui à frente, Tencent a mesma uh, situação, em Hong Kong hoje também a subir 23%, mas a performance de, de, de mais médio prazo, chamamos-lhe assim, embora também é curto prazo, na verdade, um ano é curtíssimo prazo, também não tinha sido nada agradável, uma queda mais de 50%. Se formos a ver a Baidu a mesma situação, só boas mais de 20%, mas desde de, de, os seus máximos, também ali na, na Bolsa de Hong Kong, por exemplo, a cair 43%, se virmos na Bolsa Americana uma situação muito semelhante uh, vai-se revelar, com, principalmente porque teve aqui uh, um dos outros problemas estruturais com, com margem, com investimento em margem, 60% de queda, enfim, GDI... A mesma história, hoje só 32%, mas desde o seu máximo uh, histórico também já vinha aqui com, com uma queda algo expressiva, ok? Vinha aqui 42% até hoje, chegou a, a cair mais de 50% e enfim, a lista vai e vai e continua por aí fora para as várias cotadas chinesas. A tua pergunta pode ser porque é que o índice... Anh Seng sobe hoje 9% e principalmente o tecnológico sobe 22%. E por que é que eu digo aqui na minha bola de cristal que uh, o fundo foi atingido no dia 15 de março e que daqui para a frente as ações vão continuar a subir por aqui fora, as chinesas? ok? porque é que eu digo isso? Porque normalmente, normalmente, quando temos uma valorização desta ordem tremenda, é, é muito raro atingir uma valorização desta ordem, normalmente podemos estar perante um fundo que eh, acaba por se capitular por alguns grandes, grandes investidores, eh, hedge funds, fundos de investimento com muito capital que operam bilhões e bilhões de dólares, chegaram aqui e aproveitaram os saldos que, que tinha havido uh, até à data, ok? Mas hoje, hoje saiu uma notícia muito importante e que a meu ver transforma completamente agora o sentimento dos investidores e por isso é que tivemos a maior subida em pontos percentuais que já não se via desde 2008 a quando da grande recessão. A realidade é que o Comitê de Finanças do Conselho de Estado na China reuniu para trazer aqui algumas novidades que, que fizeram os investidores aplaudir os mercados. Eu sei, se calhar não percebes nada do que está aqui, uma dica, podes sempre abrir este website no Google Chrome e fazer uma transcrição para português, foi o que eu fiz, mas qualquer das formas também os noticiários têm, têm revelado o porquê destas subidas e deve-se muito a isto, promessas de apoio do governo. E se a ver, a Bolsa de Hong Kong hoje dispara principalmente porque... A China quer agora implementar, está aqui implementar medidas para estabilizar o mercado de ações, revitalizar a economia e aumentar os novos empréstimos. Ou seja, isto é talvez o indicador do ponto de vista macroeconómico que mais importava para os investidores, porque isto quer dizer que se vai financiar mais a economia a partir do crédito, vai-se baixar taxas de juros e assim as, os, os consumidores vão conseguir comprar mais, mais consumo, mais receitas para as empresas ligadas ao consumo e por isso potencialmente mais ganhos para as ações. Isso aliás já tem sido visível agora no início do ano, por exemplo, no fim de janeiro, a China diminuiu ou baixou as suas taxas de juro de, de cerca de 2,95% para 2,85% tal e qual como estás a ver aqui nesta imagem e antecipa-se agora que baixa ainda mais as taxas de juro. E nós já sabemos quando os bancos centrais baixam as taxas de juro normalmente as ações tendem a subir no curto, médio prazo. Porquê? Porque as taxas de juros são como a gravidade para as ações, se as taxas de juros subirem as ações, deje, se as taxas de juros descerem os ganhos das empresas passam a ser potenciados e por isso as ações tenderão a subir no curto prazo, ok? Para além disso ainda temos aqui a China a abrir a torneira ao crédito para impulsionar o consumo, um valor que já atingiu quase 4 trilhões de yuan, 3.98 trilhões uh, de yuan, algo que já não subia desde 1992, é uma das maiores subidas de, de crédito para impulsionar o consumo de uma economia que já estava a resfriar um bocadinho e que agora ainda por cima com os novos casos da Covid-19 a impactar algumas das maiores cidades na China a terem que fazer o lockdown, a terem que fechar isto vai potenciar muito o, o consumo no curto prazo e então já se prevê, tal e qual como se está a ver aqui, uma expansão do ciclo de crédito na China. Isto em 2020, por exemplo, a, a China tinha vindo a diminuir o, o impulso ao crédito e por isso o impulso à própria economia nos últimos três anos antes da pandemia, depois a pandemia chegou e as coisas uh, tiveram que regularizar, uh, uh, o país começou depois a projetar crescimentos económicos absolutamente fenomenais, quando o resto do mundo estava em recessão e voltaram uh, a diminuir em parte os, os incentivos, os estímulos económicos ligados ao crédito e agora estão a expandi-lo novamente. Já vamos no terceiro mês consecutivo da expansão de crédito e por isso a minha opinião é que nós estamos num período em que o, os estímulos vão aumentar consideravelmente, e isso faz com que as ações chinesas venham a subir de preço consideravelmente nos próximos tempos. E tal e qual como eu tinha dito anteriormente íamos voltar aqui ao índice Hang Sanger e falar um bocadinho sobre estes altos e baixos e esta é a realidade para quem está a investir em empresas chinesas. Como o mercado de capitais na China não está ainda tão desenvolvido como o dos Estados Unidos, pode ser que nas próximas décadas a realidade se venha a revelar diferente, mas até agora o que os investidores contaram foi esta enorme volatilidade em que há períodos de grandes ganhos e períodos de quedas acentuadas, a é que segue um período de grande ganho e um período de queda acentuada no curtíssimo prazo, ok? Às vezes no espaço de um ano o índice pode cair 50% ou mais, no ano seguinte ou dois anos seguintes dobrar de valor, depois mais um ano ou dois, perde metade de valor, mais um ano ou dois e, e duplica ou triplica, ok? E então quando estás a investir nos mercados chineses tens de contar com esta enorme volatilidade. Tu não instante duplicas os teus investimentos, não instante eh, fazes um corte, ceifas completamente os teus investimentos. E por isso é que quando nós investimos em ações chinesas temos de estar conscientes disto, do posicionamento no ciclo económico porque o ciclo económico na China, o ciclo de crédito, o ciclo de, de incentivos à expansão económica na China vai influenciar muito o comportamento nas ações. É por isso que eu nos finais de 2020 tinha pouquíssima alocação à China no meu portfólio, talvez estava ali a 3, 4% e hoje em dia já supera os 30%. A meu ver, minha opinião pessoal, estamos aqui no fundo e por isso justifica-se que eu tenha uma grande participação, uma grande alocação do portfólio a cotadas chinesas. Ali é uma delas, mas há outras, tenho pelo menos cinco empresas chinesas no portfólio e que já fazem aqui um, uma um considerável, uma fatia considerável do portfólio. Para mim, batemos no fundo no dia 15 de março. A expansão agora parece que vai continuar, pelo menos enquanto houver estímulos da parte do Banco Central, dos órgãos regulamentares, então podemos assistir a uma grande subida nos mercados de chineses. Mas, como sempre, isto não é recomendação de investimento, faz a tua própria análise, tira as tuas próprias conclusões na tua investigação, porque podem ser diferentes das minhas e serão certamente, está tudo bem, aqui não estamos a competir para ver quem é que tem razão no curto prazo, estamos todos, espero eu, com objetivos de longo prazo. E por isso, Queria-te partilhar aqui hoje esta, esta minha ideia, vou voltar a isto depois em março de 2023 e março de 2024 para percebermos se realmente estava certo ou não nesta ideia de que no dia 15 de março batemos no fundo nas cotadas chinesas e que daqui para a frente foi sempre a subir. Okay? Mas agora quero saber a tua opinião, diz-me aqui nos comentários o que é que tu achas, já batemos no fundo, ou se esta mega subida que assistimos no dia 16 de março de 2022, afinal foi só de pouca dura e as ações chinesas vão continuar a derreter, investes nelas, não investes, achas que é uma coisa que te deves afastar como o, o diabo da cruz? <risos> diz-me diz aí nos comentários, fica à espera para trazermos aqui uma discussão saudável, ok? Umas salvações lucrativas. Niau. Tchau, tchau.